Obliterador apresenta Estelar, Cyborg, Mutano, Ravena e Robin lutando pela verdade, justiça e o último pedaço de pizza. Team Titans Battle Blitz! Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos jogar o melhor jogo de Shockwave: Team Titans Battle Blitz! Esse vídeo faz parte da nossa série dos melhores jogos de Flash e de Shockwave Se você quiser conferir os outros vídeos eu vou deixar aqui no card a playlist correspondente E vamos no x Ao todo temos 10 personagens para escolher, 5 heróis e 5 vilões Esse jogo teve duas versões, uma versão só com os heróis e depois uma segunda versão liberando os vilões para jogar E eu vou jogar com a Ravenna E a primeira luta será contra Jinx Se você também gosta da Ravenna, Deixe um like no vídeo Round 1 Foi Vamos lá, vamos lá Magia nela Isso Azara, Metrion Circo Vena wins! Round 2! Fight! Vai, vai, vai, vai! Pra cima dela! Ah, maldita! Round three fight. Uh. No, no, no, Lazara Metriam Zitos. Vai, chama o Robin Isso Ravena wins ha, Muito bom E vamos para o próximo E eu lembro que iam liberando um personagem por semana E agora Gizmo Round 1 A magia dele. Toma! Round two. Vai! Vai, vai, vai, vai, vai. Esse jogo é uma obra-prima Round 3 Beleza! Boa Ravena! É isso aí! Go to Teen Titans.com to check out the new game, Teen Titans Battle Blitz. There's a new Teen Titan facing off against a brand new villain. This week it's Starfire, smacking around the bad guys with their star bolts Just don't even think about breaking my high school Teen Titans Battle Blitz! Muito bem, vamos continuar aqui com Teen Titans Battle Blitz! E agora. Babu! Vamos lá. Round. one. Fight. Não dá pra ser perigoso. Volta oh, tá aqui, é descansando. Desesperável! Sai! Vai, chama o Robin! Beleza! Ravena wins! É isso aí! E agora? Vamos para o próximo! Não sei por que ela chama o Robin, devia chamar o Gutano, né? Cinderblock! Beleza, vamos lá! Round 1! I Dele. Haha. Wins. <laughs> Round two. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então não esqueça do like! Round 3! Fight! Seu feedback é muito importante, então não esqueça de deixar o seu comentário lembre que eu leio todos os comentários Vai, vai, vai! Chama o Robi! A WINS! E agora, vamos para o chefe! Plasmus! Round 1! FIGHT! Ha, eu lembro que eu jogava isso aqui. Esse jogo aqui marcou a, a transição da minha internet de escada para a banda larga lembro que eu não conseguia jogar esse jogo porque demorava muito para carregar foi aí que troquei para banda larga e passei a conseguir jogar foi aí mais uma curiosidade aí mais um fato curioso aí eu saí de 56k para incríveis 256 <risos> Isso aí Round 2 Você vai pagar por isso! Se você gostou desse jogo e quiser jogar também, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um link para você baixar o Flashpoint. Com ele você consegue jogar esse e outros jogos, não só em Shockwave, como em outras plataformas também. Você não entendeu errado, dia 31 de dezembro o Flash vai parar de funcionar. Isso quer dizer que os jogos que rodam em Flash vão ser perdidos. E a única forma de jogar vai ser através deste programa. Então não perca tempo e aproveite Enquanto ainda há tempo Vamos lá, Ravena Cabe com ele Vai, vai, vai É isso aí, conseguimos! E aí, o que acharam? Muito bom, não é mesmo? O ruim desse jogo é que acaba. <risos> Tinha que ter continuado e adicionado outros personagens, como os Slade, a Terra, a Estrela Negra. E principalmente enfrentar o Trigon. E desde então não teve nenhum outro jogo do Jovens Titãs com essa qualidade toda. Falharam feio em não ter continuado esse jogo. Pois merecia. Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça do like, conto com sua presença no próximo vídeo e até a próxima!